Cara, e porra, e, e ficou todo mundo surpreso com a morte da Lacraia, né velho? Foi uma coisa muito triste, né velho? Porque do nada, né? Como é que foi essa parada aí? Foi, todo mundo todo mundo acha que o cara que é LGBT só, só pode morrer de AIDS, né? É. O Marquinhos morreu de efisema pulmonar. Eu não, nunca falei disso, nunca falei em nenhum momento disso, mas todo mundo, até hoje, às vezes eu tô fazendo uma live TikTok e aí vem os outros, pô... A Lacraia morreu, né? Morreu, faz 11 anos, rapaz. Ah, é, de Caramba, quê? Ah, é isso, meu amigo, agora né? você tem que perguntar ao médico. Procura o médico dela que não sei o que eu vou falar. Mas a Lacraia é... Ela, ela é uma festeira, dormia pouco, fumava. Verdade, né? Era um cigarro atrás do outro. Verdade. Né? E se você desse só de, só da cáustica para ela falando que era uma bebida nova... Tomava. Ela, ia, ela tomava a da, da cáustica, tomava. entendeu? Então... E ma tomar magreza, né, irmão? Magreza. Sempre foi magrela, né? É, mas comia feito um bicho. É pai. mesmo? E a hora que ela botava o prato, ela vinha assim. Aí ela comia até com uma pá. Ela botava <risos> a, a, o prato daquele Sei. tamanho e vinha só da pássaro. Ela comia pra caramba, entendeu? Caraca, mas era da natureza cara. dela, magrinha. Mas aí, quer dizer, a gente perdendo um montão de noite de sono... E bebendo, fumando, bebendo, fumando. Né? A Lacraia morreu com 33 anos. Puta que não. Já demais. é nova. Nossa. mas cara, já... ela foi, foi assim, de, de, de show esse mesmo, é, correria. E que ela falar? E foi uma coisa que. Ó, é, é, é uma coisa que a gente não tem como dizer, foi disso, foi disso, foi disso. Mas foi problema pulmonar. Uhum. E infelizmente. E foi, e foi uma coisa que. Acho que já, já não era uma coisa esperada, ela não ficou doente assim. Ou ela chegou eu é. lembro que eu fiquei eu soube da notícia também um susto cara ela ela caiu do nada compadre ela caiu do nada ela foi assim aí quando quando quando, quando ela soube eu acho que é, que ela soube antes ela não, e não essa falou é uma opinião minha tá, tá. eu acho que ela soube que ela estava com um problema no, nos pulmões e não falou nada entendi para não querer atrapalhar ninguém é. para não é. e quando foi ver já era é. Mas... Tá eu lembro que eu tomei um susto, eu falei que é. isso. Eu tinha, a gente tinha gravado com ela na praia, no Rio, Sim. tinha um tempo antes. É. Bola, susto, toma eu. É, eu chego numa cidade do interior, aí a senhora chega pra mim e fala assim. A senhora chorando, ela falou pra mim assim. Aí, Serginho, eu tô olhando você andar desde lá de baixo e eu tô vendo a sua companheira aí do seu lado te olhando. Caralho. Caraca, aí coisa linda, hein, a gente desaba. Eu fiz um show lá, a minha filha, ela tem uns amigos lá que faz eventos, aí o cara pediu para mim dar uma força para ir lá no uhum. aeroporto. Aí eu fui lá dar uma força para ele. Tinha um senhor de cabeça branca, compadre, mas bem branquinha. Eu achei estranho aquele senhor ali. Achei esquisito pra caramba, sabe, Carioca? E, e eu, eu tava cantando no palco, mas tu sabe quando alguma coisa te, te chama a atenção, não uhum. te incomoda. Eu não estava me sentindo incomodado, incomodado tá. mas eu estava sentindo a presença uhum. dele. Porra, quando acabou o show, veio um montão de gente tirar foto, a gente está tirando foto, conversando com todo mundo. E a, a Caroline, é, o Cadu sabe disso, né, Cadu? A Caroline é agarrada pra caramba comigo, compadre. Aí é, ela, ela sai na rua, outro dia o cara perguntou se era minha namorada. Eu falei, porra, é, é, olha pra ela, é, tem, tem cara de ser minha namorada, minha filha, compadre. Ela só anda agarrada, é muito agarrada comigo quando o senhor chegou para perto, a Caroline veio e segurou no meu braço. Eu não sei porquê. Ela segurou no meu braço e eu senti que ela estava nervosa. Aí o senhor falou assim, senhor Serginho, eu posso falar contigo? Uma voz estranha dele. Eu, eu conto isso e parece que ele está falando no meu ah. ouvido. É um bagulho, eu não sei te explicar como. Por essa luz divina, compadre, uhum. eu não sei. Aí o senhor falou assim... Ó, eu tô ali te olhando e eu queria que você não tivesse medo do futuro. Não tivesse medo de chegar no plano espiritual, porque uhum. quando você chegar, você vai ser muito bem recebido. A sua companheira o tempo todo, ela tá do seu lado te observando. Caralho. Você vai para um lado, pô... Caralho, irmão. Aí... Eu desabei, amigo. Imagina. Eu, imagino, eu meu. desabei porque eu sinto isso. Compadre. Mas que bom, cara! Que bom! Que coisa é boa, meu. Mas é difícil. É ah, difícil, tá, cara. Tá cuidando, compadre. né, meu? E o, o, o nervoso que a minha filha ficou me deixou mais nervoso ainda. Ela sentiu também. É, e ele falando: não tenha medo de nada não tenha medo porque o mundo espiritual te ama através da união de vocês relaxa cara é é muito difícil para um artista cara você Porra. você faz esse sucesso junto você vê agora uma dupla sertaneja e imagina o cara que estava lá trabalhando e levando morreu, né? levando a comida para casa perde o parceiro o artista está sujeito a isso cara Tá na estrada e quando é dupla, né? Você vê Leandro Leonardo, você não, vê... É... Eu imagino, cara, porque... É, o, o... Esse cara, quanto tempo ah, juntos, Serginho Cantando, fazendo... Doze anos. Aí, meu. E com puta sucesso, com né, puta velho? Com puta sucesso. Vários países. É, ele falou assim... Caramba, a gente tem que repensar na vida porque a gente não tá vendo a família. A gente passa mais tempo juntos do que... O Marquinhos falou isso pra mim. Eu falei, é, Marquinho, a gente não vai ter outra chance. A gente tem que agarrar isso e ir até onde Deus permitir, porque a gente não vai ter outra chance. É porque a galera não sabe da realidade do jacaré, né? De, não de, sabe. Não sabe é. o que é dificuldade. Então precisa trabalhar. Não sabe. Né? Precisa não, trabalhar. Né? É. Precisa. baile e, e, e vamos nessa. É, né? E a senhora Dona Alice era uma, uma mulher trabalhadeira, até hoje. Ela é, é, trabalha. E, e era importante o trabalho do Marquinho para ela. Era importante. Eu imagino. Então, é, e muitas outras coisas relacionadas à lacraia. O, o, hoje, hoje eu não sou mais Serginho. Tem muito lugar que eu passo, as pessoas me chamam de lacraia. É mesmo. Antigamente era a lacraia do Serginho, agora é, é o era? Serginho da lacraia. E muita honra, muita honra Porra. isso daí. Porque é, não, eu não tenho vaidade. Eu, eu ouvi muita gente falar para mim que ah, a lacraia tá te apagando. Apagando? Apagando? Apagando, apagando mas, óbvio, O brilho Óbvio que não Mas a galera gosta de botar tá Eu somando, tá Eu ouvi isso é, se, se eles esperavam dizer Não, que pouco me importa não, Eu nunca me senti inferior a nada eu, Muito pelo contrário é, Eu me senti orgulhoso Porque onde ninguém queria fazer Onde ninguém levava um homossexual a lugar nenhum Ninguém abraçava um homossexual Ninguém dizia Ele é meu amigo e pronto eu fui e fiz. Sim, a gente sabe disso. Então isso é história, né, toda bora? a história, né, Bô? Tem toda razão, porra. Isso é história. Vocês. Você tem nós... toda a razão. Hoje não. tá na moda. É, hoje, hoje, tá, na tá, moda. hoje tá na moda. Ah, depois, ó, eu. Depois que a turma. É. Depois que um come. Depois que um na moda. Ó, eu, eu vou. Você vai lembrar de um, de, um, de um episódio aqui. Nós fomos gravar lá em Barueri. Aí. Vamos botar a lacraia pra tocar o pneu de caminhão. Não sei se você se lembra do meu lembro, desespero. Lembro? Não, o cara não vai fazer não isso aguenta, Ele não, não consegue, aguenta fazer, é. ele não consegue. Eu lembro, caralho. Aí. Se é. Se é outro, não vai fazer, que a gente sabe quando é a não, produção e tudo mais. Você aí, sempre tem preocupação. Na mesma mesmo. hora vocês falaram, não, então a gente vai já deixar desmontado e Deixa ela de vai parar, fazer. Abusado, aí. é isso aí, mesmo. Esse é um dos eu motivos. Direitinho. Esse é um dos motivos de eu estar aqui pelo respeito que vocês sempre trataram a gente mas, né? isso, mas isso com é toda a zoação isso é recíproco, Sérgio. Vocês também sempre trataram a gente com respeito. É, mas vocês sabem quem vocês são. De repente vocês sabem, mas não têm noção da proporção do que vocês são para o povo brasileiro. Porque tirar sorriso de alguém hoje é uma dádiva de Deus, porque as pessoas estão com o coração tão endurecido. É verdade. E você, o carioca, sempre tiraram isso. Mas fora das piadas e tudo mais vocês são ser humanos aí indescritíveis oh, eu tô com três hérnia eu encarei oito horas de viagem pra vir aqui. Eu falei porra. pra André ali. Pra Ô, Andréa, que honra, que honra, irmão. Eu falei, André, sabe por que eu vim aqui? Eu não falei pra senhora, dona André? Eu vim aqui por amor a eles. Puta que pariu. Porra. Mas amor é você, porra. Você quebra, você quebra nossas porra, pernas. Porra, você não, fode com nós. Porra. Você quebra porra, nossas tá pernas. Tá maluco, compadre. Você. Tá maluco. Você olha, é um patribônio. Carioca confirmou o Serginho você não sabe o tanto que eu fiz. Cara, olha só, não é brincadeira. Eu fiquei feliz, não Não é brincadeira. Quando a gente montou o podcast, né, cara? Aqui a gente estava fazendo as primeiras reuniões, falei, porra, bola. A, gente, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente montou o lance é assim. Vamos trazer a galera que a gente gosta. Os brother. Os caras que a gente ama, que a gente curte. Verdade. Que às vezes... O mercado, gente, vocês têm que entender uma coisa. O mercado, você tem uma ideia, mas tem pessoas dentro do mercado que vão falar assim, não, isso não, vai por aqui, vai por lá. Não, isso aqui é nosso, né, boleta Tem gente, não, sim, sim, sim. Isso aqui é nosso. Então a gente, porra, tem a liberdade de poder decidir quem a gente quer trazer pra trocar uma resenha, né, boleta Porra. Beleza. Cara, Isso saiba que preço, o teu nome Não tem preço Tava na primeira lista mano. Não Me... tem preço. Pô, Serginho, caralho, lógico Você é, cara. marcou, irmão Cê Lógico, marcou. lógico Você Pô. tava na primeira lista Assim. Não, não, não do tinha Serginho. como não te trazer É, porque não você olha, eu vou falar Pra uma gente coisa é muito aqui. marcante Você sabe disso, você sabe Carioca, sabe. Eu, eu vou falar uma coisa aqui eu não, não, eu, não, não tô, eu não tô falando o que eu acho Eu não tô falando o que eu acho Pra vocês dois e eu tenho certeza que vocês vão sentir isso no coração. A Lacraia está agradecendo vocês aí, amigo. Pô, amém, irmão. Tá em casa. Eu e tenho certeza eu disso. Eu muito, go, gosto muito dela. É. Sempre, sempre foi atenciosa, eu tenho sempre brincou com a gente. Tô, não, vocês dois, cara. Eu tenho certeza que se fosse o inverso, se fosse eu no plano espiritual e a Lacraia, ela, ela ia estar tá aqui falando isso. Eu tenho certeza. certeza. Eu não estou falando para você que eu acho, não. Eu tô te afirmando o que, que eu legal, tô falando. Irmão, que legal. Eu tô te afirmando, carioca. Não. Eu tô...